Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Eu tô ótima. Vamos começar a nossa live hoje com alguns minutos de atraso, né, Vladimir? Poucos minutos. 9 e 20 né? Isso. Então. Vamos lá? Vou dizer boa noite de novo. Vamos lá. Boa noite, boa noite para todos. Para quem ainda não me conhece, eu sou Armendegur Mendian. E hoje nós atrasamos devido eu atender né, um cliente antes, então não deu para fazer, ele saiu agora há pouco. <risos> nós sempre nos comprometemos em começar antes das nove. E não vamos mais fazer essa combinação, porque Sim. não está dando certo. É isso. E adivinha com quem eu estou hoje aqui? Com o Vlad. O Vladimir, vem cá, Vladimir. Vladimir. Boa noite. Oh, foi passear no carnaval, né? Oi, com oh, gente, Vale a pena. Olha, vale, né? Claro. Estou sabendo. Que, olha, nós atrasamos um pouco porque ele começou a contar a história. Como é o nome do troço lá? Pode falar. Digníssimo. Olha, o Digníssimo. O Digníssimo dormiu dois dias. Vamos lá. Vamos, eu não vou contar mais, vou ficar quieta. A dignidade. <risos> fez muito bem, Sem fez dúvida. muito bem Vladimir. Nada como a gente descontrair, né? Sim. Como é bom ser feliz, como é bom. Ai. Pessoal, é assim, hoje eu vou falar sobre o ciclo da vida, sobre o olhar da medicina energética do terceiro milênio. Nós estávamos aqui conversando, eu e Vladimir, e o Vladimir falou assim, Armin, você quer falar sobre o que hoje? E eu pensei, o que, que eu quero falar hoje é da nossa formação. Eu já tenho outros vídeos de muito tempo atrás, Sim. Vladimir, se vocês procurarem, vocês vão encontrar, onde eu falo sobre a nossa formação da, do registro da memória celular e a, a nossa formação a título espiritual né aqui no planeta não dá para falar formação no geral e por que que eu quero falar sobre isso eu quero falar a respeito disso pelo seguinte essa semana hoje é quarta-feira quarta na sexta-feira eu atendi uma pessoa é, e ela veio aqui tal, nós estávamos conversando ela falou assim para mim, ai, ai, eu acho que eu tenho muito resgate nessa vida, muitos resgates. Porque eu amo meu marido, né? eu gosto dele, mas nós batemos muito de frente e nós estamos fazendo até a proposta da separação. E, e, e todos, e as pessoas que eu mais gosto, que eu mais amo, mais gosto, sei lá, são pessoas que parece que eu tenho alguma dívida com eles, que eu preciso resgatar alguma coisa. O que será isso, né? E na hora me veio uma informação muito forte e muito boa, onde eu disse pra ela assim: ah, Olha. Fulana, eu não acredito em resgate. O pessoal usa o resgate para explicar a reencarnação e o motivo da, da, da reencarnação. Lógico que eu acredito porque eu sou reencarnacionista. Você também, não é, Vlad? Aliás, para mim, a reencarnação é a única e a maior verdade que existe. Porque as outras verdades são. Elas mudam, são transitórias, né? Mas a reencarnação, para mim, é é, é, é... é, pronto. É a arma, é, é o que acontece e é sem comentários. Nem comento porque eu não tenho o que discutir algo. É a mesma coisa que querer discutir a terra plana. Eu não vou nem discutir sobre a terra plana, porque eu sei que a terra é oval. É redonda, vamos dizer. Então, não tem o que discutir. Nós vamos discutir o discutível. Sim. O que não tem a discutir, não tem para que discutir, né? Eu tô achando que aqui não tá gravando. Vê se tá gravando, Vladimir. Tá gravando sim. Tá? Está sim. Então, tá bom. Então, é assim. Como eu encaro os desajustes que existem na pessoa... Em relação às outras pessoas, ou seja, nos relacionamentos. Por que, que as pessoas ficam tão perdidas em relacionamentos? Então, por exemplo, quando você casa com uma pessoa que você gosta e, e, e acaba não dando certo, ou, ou a pessoa não dá certo, né? acaba acontecendo alguma coisa, a, aonde está a falha, né? Por que, que aquilo está tão falho? O que está que ocorrendo? Pessoal, uma, eu não vou considerar que nós somos membros de uma mesma família durante várias reencarnações ou que nós viemos espiritualmente resgatar algo com alguém. Vamos, vamos pensar de uma forma mais racional. Vamos deixar a emoção, vamos deixar outras coisas de lado. Vamos ser mais racionais. Por que, que eu sou obrigada a estar várias vidas com alguém que um dia dizem né, que eu matei ou a pessoa me matou? Ou a pessoa fez isso, ou o outro traiu não sei quem, ou o outro pegou o outro porque pegou a, a mulher com o outro, ou com o homem com o outro. Ou, ou, sabe, é, são histórias que para mim não cabe, não cabe. Eu acredito sim que nós reencarnamos dentro de uma energia vibratória da mesma frequência, naquele momento. No momento em que o óvulo com espermatozoide Estão integrando o um espermatozoide Quantos milhões de espermatozoides o homem tem? São 6 milhões? É bilhões? Oh, eu já a conta Sei lá né? eu, Qualquer coisa que eu falava, vou estar falando besteira nesse instante Naquele momento em que o espermatozoide perfura o óvulo e entra Está começando uma nova vida na, se naquele momento um espírito for reencarnar, ele, naquele momento ele tiver a lucidez na concepção, é, a pessoa ou a mãe, normalmente mais a mãe, ou o homem, o parceiro, ou o pai ou a mãe, vai, vamos dizer assim, estiverem dentro daquela energia em que aquele espírito está sendo atraído, é uma lei da atração. Ali, aquele espírito vai reencarnar. Pode ser que aquela, a, a, a, ali nunca, nenhum dos dois se viram. Não existia nenhuma ligação afetiva anteriormente. Naquele momento, está vendo uma atração, um imantar, um atrair pela frequência energética daquele espírito reencarnar ali. O espírito estava sendo preparado para reencarnar, entendam bem. Naquele mesmo instante, né, são milhões de pessoas, bilhões de pessoas que estão tendo relação, ele se sentiu atraído para aquela fonte, ele se sentiu atraído, atraído puf, encarnou ali. Isso não quer dizer que você já teve aquela mãe como mãe, aquele pai como pai, ou que, ou, ou, ou, ou que aquele casal um dia, ou, ou que um dos dois, ou que aquela família. Não acredito nisso, não acredito, porque senão essa palhaçada não vai acabar nunca. Você veja bem: se você vier com a ideia que vai resgatar algo, se você vier com isso, você vai estar vindo quantas encarnações para resolver a mesma coisa? Então, quando você resgata, você vai resgatar sempre com um desequilíbrio de um dos dois. Se aquele des desequilíbrio for proeminente, como normalmente é. Né? Aquele desequilíbrio ficar lá toda hora se manifestando, você não vai resolver, porque você não está, nós, nós estamos aqui nesse plano, numa, numa mistura de instinto com intuição e espiritual. O instinto está nas células. A intuição tá no espírito. A tua intuição pode dizer, olha, uh, sai fora, não aguenta isso. Então, aí, aí a tua razão diz assim, não, mas eu tô resgatando o medo de você, né? Ter que enfrentar uma vida sem aquela pessoa com a qual você está vivendo mal, ou vivendo mal. Então, não dá para... Nós para eu para entrar na minha cabeça não entra que existe resgate espiritual. Agora entra sim, entra. Quando eu disse espíritos afins, o meu espírito vai reencarnar porque alguma coisa em mim está sendo preparada. Não está boa. Eu ainda não eu ainda não concluí alguma coisa ou várias coisas, para serem resolvidas aqui nessa prova. Então, eu desencarno, né? eu desterro, porque eu vou sair da terra. Eu não estou desencarnando, eu estou desaterrando, estou saindo da terra. O meu corpo que vai ficar aqui. Mas o meu espírito desterrou. Ele não aterrou, ele aterrou no momento que eu fui concebida. O que que acontece? Eu, quando eu desencarnei, eu desencarnei com raiva dentro de mim. Tem pessoa, gente, vocês acreditam que tem pessoa que eu conheci, abrindo um parêntese, que antes dela desencarnar, ela falou assim, pode nascer sete palmos de mato em cima da minha terra. Eu não vou deixar de odiar aquela pessoa que fez isso comigo. Deus. Vocês imaginem Imaginam como aquele espírito está E vocês acham Que aquele espírito vai, O espírito de luz Que talvez fosse O motivo do, da, de quem ela estava falando Ia entrar na mesma faixa Vibratória dela Que ia desencarnar com ódio E depois atrair Para resgatar o quê? Pensa bem gente Para para pensar o ódio está dentro de quem desencarnou e falou tudo aquilo. Claro. Quando aquele Espírito vai reencarnar, ele reencarna como? Sendo atraído pela mesma energia, frequência vibratória de quem está ovulando naquele momento que recebe o espermatozoide. Vocês estão me acompanhando? Se vocês discordam, ou concordam, ou, ou ficam em dúvida, pode ir perguntando aqui na live que eu respondo. Pessoal, não adianta que eu não consigo mudar de ideia. Esse negócio de dizer, olha, desencarnou... Uh, e vai voltar de novo na mesma família, vai voltar com a... Não, não, não, não. Eu vou voltar com o que eu levei comigo, não com quem me fez alguma coisa. Porque eu não sei se aquela pessoa me fez o eu que fiz. Então, vai me ser mostrado exatamente o que está ocorrendo comigo. E eu vou ser atraída como imã, para aquele tipo, vocês vejam bem, existem pais, né? Mãe e pai que tem sérios problemas, tem sérios problemas, inclusive que vem de registros da memória, tal. E por que que lá no meio daqueles dois, eles podem ter cinco filhos e vem um que é completamente diferente? Porque ele não aceitou o DNA daqueles pais. Mas ele reencarnou naquele momento por uma coisa pequena. Em que aquela mãe ou aquele pai sentiam. Uma coisa pequena. Mas aquela coisa pequena é uma coisa grande espiritualmente. Atraiu. Só que atraiu, mas ele nasce com um diferencial de DNA. O DNA espiritual dele é diferente. Então... Ele vai ser a pessoa que às vezes vai ajudar aquela família a evoluir no processo evolutivo dele. E ele não faz parte daquele rolo. A pessoa se sente fora daquela família. É como se aquela família estivesse lá, acorrentada, né? como eu sempre falo, sabe aquelas correntes assim? Os elos, né? Ah, os elos os são elos terríveis. E a pessoa estivesse com ela aberto, solto. E, ele faz a, a caminhada dele, ele faz a estrada dele. E quando ele faz essa caminhada, essa estrada dele, ele está percorrendo na auto, né? no autoconhecimento, no, no auto questionamento por que, que eu estou aqui. Nesta família na qual eu não me sinto parte. É a missão. É a missão. É a missão dele. E ele precisa ser, se destacar. Oi, Josiane, tudo bem? Saudade de você também, moça. Que bonita que você está, né? Eu vi algumas coisas suas. Bom, ele já está sendo destacado para que ele leve avante aquela missão. Enquanto que a família está se revirando toda, se revolucionando, se reacionando toda, aquela família confusa, ele fica fora. Mas ele fica fora procurando ajudar aquela família, mas ele primeiro se resgatando com ele mesmo, não com os outros. É isso que eu quero que vocês entendam. As pessoas usam a desculpa do karma, a desculpa do, do, de estar se. De, de estar, como é que eu falei? Se estar é, se resgate. resgatando com alguém pra, porque grudou naquela pessoa e tem medo de ser livre. E tem medo de fazer. Quer dizer. Foi atraído já pelo medo, pelo medo da perda, pelo medo da não conquista, pelo medo dos desafios que a vida vai trazer, porque a vida traz os desafios, né? E, e, e é interessante que os, os desafios dela e tudo que ela tem para resolver é totalmente diferente do que a família tem. Porque os outros que vieram naquela família, junto com aquela mãe, ou com aquele pai, ou ambos, não sei, foram atraídos pela maioria dos fragmentos que tinham, que tinham naquele espírito e que precisava ser resolvido. Vocês estão conseguindo me entender? Vão perguntando aí qualquer coisa, porque nós vamos explicando. Você também pergunta, sim, sim, tá, Leandro Eu vejo que a evolução desse ser Independente da evolução dos outros. E que a evolução deste faz com que todos evoluam também. Essa é a minha visão da, da sua explicação. Tá. O, é o a, meu entendimento. Aquela pessoa que veio mais evoluída, Isso. que tinha um pequeno desajuste, que foi atraído naquele momento, naquele momento, ele vai propiciar... Ele tem a sua evolução independente é. da dos outros. Só que a evolução dele colabora... Com o desenvolvimento e a evolução dos outros. Sim. E vamos dizer que a família seja de uma cultura ou de uma crença diferente. diferente. Como é que fica? Difícil. É o quê? É difícil. Vocês ah. percebem que ele vai chegar num momento, ele diz assim: Eu não vou poder fazer mais nada. É. Então, eu vou caminhar o meu caminho. Sim. Eu vou caminhar no meu caminho. Quem quiser, me siga. me siga. Aí nós vamos chegar onde Na essência crística. É. Que é onde nós aqui, ainda nesse plano, precisamos atingir. A essência crística. crística. A essência crística, lógico que para chegar ainda é na essência crística. Como Jesus chegou, né? haja dimensão. Porém, todos nós estamos aqui para atingir essa essência. Porque o pessoal pensa que o nome de Jesus era Cristo. E não era. Cristo é quem consegue completar pelo menos. 100% no mínimo do resgate. O seu espírito zerou. Ele está limpo para partir Partir para uma dimensão evoluída. Aí as pessoas perguntam assim também. Ah, men, o que é essa dimensão evoluída? A dimensão de mais evolução, ela pode ser igual a essa. Só que a consciência é outra. Né? a dimensão tem família tem família de espíritos afins porque ali não tem sangue não existe a, a família e existe a família energética e a família energética ela está dentro de um mesmo procedimento a partir da quinta da sexta da sétima dimensão ela tá pedindo para lá a partir da sexta da sétima da oitava dimensão né e é aí que acontece uma família porém uma uma família que é solar ela convive com ela mesma então esta família que convive com ela mesma e que está dentro desse procedimento e que está dentro dessa formação de, evolutiva, a família, cada ser, está com ele, vamos dizer, a oitava dimensão, a décima dimensão, ela já consegue compartilhar das mesmas ideias, do mesmo procedimento, da, da, da, da, construir... Algo, porque não é com sanguíneo e nem sem sanguíneo. É vi frequência de luz, frequência vibratória. Então, existe isso? Sim, existe e muito. Porém, é totalmente diferente do que nós vemos aqui. Entendeu, Semira? Tem a Cláudia de Odete também. Vocês vão falar, nossa, isso me deu um certo alívio. Quer dizer, a, a mulher casa com o homem, né? Vamos dizer que é muito é mais comum isso, né? Existe também o oposto, mas é muito comum com o um homem que é alcoólatra. Quando ele não bebe, ele é um amor de pessoa. Mas 70% do tempo o cara vem... Ele vem blindado. Mamado. Ele vem mamado. Ele vem mamado e só grita, só berra. Você vai buscar ele na rua, aí você diz o quê? Você diz assim: ah, é meu karma. Gente, pelo amor de Deus, saiam dessa coisa pequena chamada karma. Isso não existe. E existe uma consciência, você não é obrigada, olha, vamos, vamos raciocinar, eu vim dentro de um espírito de luz, meu espírito veio para resolver um negócio, pronto, cai numa família que tem um monte de problema, um exemplo, né dona Tereza Cristina, um beijo grande para você, saudades, Uh, cai numa família totalmente detonada tá e o espírito de luz vinha ali aí tem o pai que né, é pilequento que se bebe todas, meu pai não era assim ele, era, ele tinha outros vícios mas não bebia eu vou ter que super, suportar aquele pai encher meu peito de ódio de raiva, porque ele me batia, porque ele fazia isso, mas eu tenho que aguentar, é meu karma. É resgate. Eu acho que em outra vida eu fui pai do meu pai. Eu fui a mãe do meu pai e desci o cacete nele. Agora eu vou resgatar. Então, eu vou engolindo aquilo de uma maneira serena. Vocês acreditam nisso, gente? Do jeito que nós temos o bicho dentro de nós. Do jeito que nós temos instintos. Como que eu aguento? Eu vou arrumar pra cabeça e regredir. Eu não vou evoluir mais, eu vou regredir. Ai, mas... Ai, menino, depois você vai se trabalhando, você tem outra consciência. Não! Não dá tempo, porque às vezes me dá um ataque, cadeia, que eu caio bobo pronto. E aí, eu atraio sempre osso. <risos> A Semira tá falando ela <risos> vem com os outros vícios. Gente, você entendeu por que que você atrai osso? Por que que você atrai essas coisas? É, igual aquela, eu tenho uma conhecida que diz assim, aí ah, eu fui fazer regressão de vida passada, eu lá tô preocupada com vida passada, eu quero saber da minha vida agora, né? Mas... Você não consegue nem resolver essa vida, vai resolver a passada. É resgate, é resgate. Olha só. Aí, ai, sabe por que eu não consigo arrumar ninguém? Nenhum homem ficar comigo, porque eu sou linda, né? Mas nenhum homem ficar comigo, porque eu sou boazinha também, né? Eu sou legal. É porque eu matei na vida passada, eu pus o travesseiro e sufoquei o, ne o neguinho lá, né? No bom sentido. Eu sufo sufoquei o cara na Idade Média. Eu peguei ele lá, nos, lá na taberna. Aí eu vim pra casa, na hora que ele tava dormindo, bêbado, puf, matei o cara. E aí, quer dizer, você não vai mais arrumar ninguém nessa vida por causa disso. Por causa disso. E você vai morrer pensando nisso. Você vibra um padrão. E você vibrou já nesse padrão. Você não vai sair disso. Gente... Pra que que nós vamos, quando nós partimos daqui, nós não vamos com ninguém? Para pra pensar. Mesmo que os dois morram no mesmo momento, vai, tava no mesmo avião, morreu, puf, acabou, apagou. Cada um vai pra um canto. O espírito de cada um precisa, de tem uma necessidade diferente do outro. Cada um vai pra um canto. Sacou? Se cada um vai para um canto, é porque o, o processo evolutivo de cada um é diferente do outro. Sim. Um, quando o avião estiver caindo, ele vai desmaiar, ele se deixar levar, pronto, foi. O outro entra em pânico. Aquele pânico vai gerar o quê? Vai gerar um medo terrível. E aquele medo terrível que vai ser gerado pelo pânico do outro, né? Vai levar ele para uma vibração totalmente diferente que a do outro. É diferente. O que foi em paz, ele vai, sabe, ser resgatado no plano espiritual de uma maneira e tratado de uma maneira diferente. Né, Andréia Barros? Oiê pra você também. Boa noite. Agora, o que foi apavorado, ele foi tudo. Não vai. Não vai. Não vai, gente. Você tem que sair daqui. Não conseguem resgatar o coitado. Nós temos que mudar. Esse pensamento, né, Marilena? Nós temos, Marilena, nós temos que pensar diferente. Vem fazer tratamento com a arma que você aprende. Ah, vem nas minhas palestras. Vem aqui. É consciência. É, é uma questão, tudo é consciência. Tudo é uma questão de expansão. Sabe? Não adianta você ficar, Ah, agora eu vou ganhar dinheiro. Ei, Ai, eu posso, eu sou a vitoriosa, eu sou boa, eu gigante, acorda. E o que mais que eles falam? Ah, guerreira, ah, olha o que você tá vibrando, que você é guerreira, você vai pra guerra toda hora. Sabe? Para com isso, gente. A consciência é interna. Ela não é um modo uma expressão exterior e fazendo que o outro lá tá mandando, ela é interna, sabe as pessoas elas têm muita facilidade entrar nas em vibrações que não tem nada a ver, por exemplo eu, eu, desde que eu tô na Rádio Vibe Mundial, que eu tenho um programa na Vibe Mundial, eu sempre falo. O óvulo, o espermatozoide se encontraram, naquele momento, puf, entrou e começa a abrir uma única célula, ela divide e já, uma única célula, naquele momento ela divide e já começa a formar quatro, oito e num instante se multiplica e todas elas estão pulsando, bolsando, forma o cardíaco. O primeiro lugar que forma é o peito, é o timo, por isso que eles falam do, do, do, da, da informação akáshica. Sim. É a primeira coisa, eu já ouvi um monte de gente falando, falando exatamente o que eu falo, mas que bom, sabe por quê? vezes Tem gente que fica assim fazendo, que está pensando, entendeu? Que vai falar, mas sabe o que vai falar e faz fala assim, mas ah, eu, eu tudo bem, porque já passou até por aqui por mim, já foi minha cliente e tal. Que legal, que legal que tá dando certo. Então, se vocês pegarem vídeos meus anteriores, de muito tempo atrás, que tem alguns, vocês vão ver que eu falo a respeito disso. Naquele momento o espírito, ele vai reencarnar. Ele não está preocupado com as células. Ele está sendo atraído por aquela frequência. Só que quando ele está sendo atraído por aquela frequência, olha, a Vanessa aqui tá falando alguma coisa que eu não estou conseguindo ler porque tá batendo claridade. Você consegue, Vladimir? Temos que cuidar dessa existência para que não acumulemos mais dívidas de vidas passadas. Temos que viver agora e com certeza que já foi, mas com consciência. Sim! Sem dúvida. Você veio para isso e você sabe porque o, o que mais te pega, você tem noção. Mas voltando, né? depois eu, eu, eu comento isso. Ah, o que, que acontece? Quando começa a pulsar, as células vão tomando conta, ali in, o espírito já entrou. Só que ele entra, uh, ele não entra lúcido, ele entra sem consciência. Ele é atraído dentro daquilo que ele deixou a desejar nele. A energética. Dentro daquela vibração e daquela frequência. Uh, depois eu falo sobre a pessoa adotada, porque ela vai vir com as memórias dos pais biológicos. Mas uh, ali entra outras coisas também, tá? Bem, <coughs> quando aqueles 50% do pai e 50% da mãe começam a pulsar junto, que são as células... Né? Porque aí forma o.. A pulsação já vai ao coração, além do, do registro acástico, no timo, né? Começa a pulsação, aquela pulsação que vai desdobrando nas células, já vai trazendo a informação para o cérebro, que vem da segunda formação seguida, que é a medula. A medula é ligada ao cérebro. Sim. É tudo ligado ao cérebro. Quando essa informação bateu no cérebro, nos neurônios, já começa a ter uma certa a complexidade e vai ter uma certa, um certo choque. Sabe por quê, gente? Eu vou contar para vocês uma coisa que me vem na cabeça. Os nossos neurônios eles vêm com a informação celular. Porém, as glândulas, que é o timo, que é a pineal, a hipófise, a hipófise bom, todas as, Sim. elas são espirituais. Os nossos hormônios são espirituais. E na formação desse espiritual, que são os nossos hormônios, por isso que a gente tem problema hormonal, viu? E glandular. Vão, os neurônios querendo tomar conta dessas, dessas células, querendo absorver os nossos hormônios e as glândulas, vão criando nossos conflitos. Nós já reencarnamos com conflitos. Conflitos da nossa essência, do nosso espírito, Sim. Com, que, tá nos nossos, que vem pelos nossos hormônios, que é espiritual. As glândulas também, Sim. juntamente com os, a formação neural, que é a Sim. formação celular. Ou você vai me dizer que você não tem conflito interno. O teu pensamento, o emocional, né? Que a gente fala, ela diz uma coisa que é aqui, e a cabeça diz outra. E você se confunde. De, do que é bom e do que é intuição e do que é instinto, do que é razão, do que é emocional, do que é isso. E o tempo todo você complicando sua vida e pensando assim, por que que eu não consigo isso? Por que que aquela que matou o marido que a outra vida lá falou pra ela? Por que que eu não consigo? Mas ela vive uma vida pensando nisso, mas ela não vive uma vida... Se libertando disso. É diferente. Ela vibra a vida inteira. Ela e... vibra que, que ela é não confusão. vai ter ninguém. E ela ainda vai e pega esse resultado. É isso. E não vai encontrar. Agora, o que, que acontece? Ela não vibra a liberdade disso. né? Não, liberdade. ela não se livra. E a maioria fica agarrada nas posses materiais. É. No dinheiro. Então, por que que eu sempre ganho, ganho e dali a pouco eu perco tudo? Eu ganho nem né? perco tudo, ou por que, que eu não consigo? Eu entro no emprego, não para, entro no outro, não paro. Eu sou uma boa funcionária, eu sou um bom funcionário, né? São duas coisas que pegam relacionamento afetivo relacionamento homem mulher vai, o homem-homem-mulher, todos esses relacionamentos afetivos e dinheiro. Ah, quer dizer, a perda da saúde. A pessoa perder a saúde é devido a uma dessas duas coisas. Ela perde a paz de espírito. Conflito, né? São os conflitos internos, gente. E aí, ela às vezes entra no falso, na falsa aceitação, que é o conformismo. Dizendo o que é para ela? Que ela está resgatando. Então, ah, eu já me conformei assim mesmo. Me, oh, eu, já, é o meu, karma. O, meu, o meu karma. Então eu vou resolver isso, sabe? Ah, melhor assim, né? Ah, mas quem sabe daqui a pouco eu limpo o karma, né? E, e, e gente, não vai sair nunca daquela pessoa. Chega nos 90 anos e não sai. E vocês acham que ela vai querer ouvir uma pessoa que chega e diz assim pra ela: não existe karma. Vai mexer com a coragem. Ela precisa perder o medo. Mas para perder o medo, é enfrentar a si mesma. É, é, é buscar lá no seu profundo aquilo que tanto está pegando nela. Sacou? E ter a coragem de encarar. A pessoa, ela mente para ela. Ela não vai mentir para os outros? A pessoa, ela nega ela em função do outro. Ela não vai mentir para os outros e negar os outros? A pessoa, ela não vai buscar fora o que está, o que não está dentro dela. Mas ela vai buscar uma falsa afirmação que o outro vai levar por motivação? Olha a encarnação que ela está pondo como encarnação perdida. Sabe? Ela fica assim, não, mas eu vim aqui para cuidar da minha mãe, do meu pai, do meu avô, de não depois eu vou resolver a mim. Quando você for resolver a você, você já tá ferrada, para não falar outra coisa. Você já está ferrado. E aquele que desenvolve... Não, eu tendo o dinheiro, eu vou fazer tudo para ter muito, ter muito, ter muito, ter muito, ter muito, ter muito. Porque aí eu, eu não dependo de ninguém. E eu faço o que eu quero. E vai ferrar a vida do outro. E o outro se submete por causa do dinheiro. Pessoas que se vendem por pouco, elas não têm noção que 70, 80, 90 anos aqui na Terra não é nada no astral. Não é nada. E olha perdeu uma encarnação, perdeu uma reencarnação e desabonar novamente o seu espírito não é brincadeira, não é brincadeira. Porque a transição desta para outra vida, o aterrar, o, o, o desaterrar daqui para evolução e, e, e, e, e, e, dar, e dar um princípio para uma nova consciência, às vezes é até ter aquele, aquele lar que você tanto sonhou, com aquele jardim bonito, aquela vida florida. Lógico que trabalhando muito, existem, sabe, grupos afins, uma coisa assim que foi me dito. Não é porque eu tenho contato com os Pleiadianos, com os Arturianos, com seres estrelares, seres de outro planeta. Quando a gente diz estrelares, são de outras estrelas, sim. né? Que são planetas também, sim, sim. mas só que já são planetas luminosos, alguns. Então, eles dizem assim... Armin. Eles não falam Armin, eles falam sei lá como que eles falam, nem vou falar. Mas vamos dizer Armin. É assim, nós ainda precisamos de vocês solitários, na solitude, porque vocês não aprenderam a ser solidários. Vocês não pensam juntos, vocês competem, aparentemente, compartilhando. É uma falsa é uma falsa união. união. A competição é terrível. Ou existem crenças limitantes que amarra você no outro que você acha que é mais deslimitado, uhum. ou vocês estão sempre na competição. Então, não existe o compactuar, ou, ou, ou, ou conviver dentro de uma mesma solicitude e, e com isso, né, sendo solícitos com todos, trabalharem de uma mesma frequência de luz e de som. Vocês ainda estão muito pequenos para isso. Então, a pessoa, os seres estrelares, por que, que a gente chama de estrelares? Porque ele já tem uma luz, além de ser própria, é uma luz que brilha dentro de uma mesma vibração para todos. Eles não estão competindo, eles não estão querendo detonar o outro, fingindo que estão sendo amigos. Esse é o recado que eu vou deixar hoje para vocês. Analisem. Em breve eu vou dar uma palestra sobre isso, mas com muito mais conteúdo, muito mais e muito mais abrangente. Mas um pouco mais que eu vou falar a respeito disso vai ser agora no dia 14. Dia 14 do 3 é o não é esse sábado, agora é o próximo. Eu vou fazer um trabalho que eu pus o nome de meditação. Ah, eu esqueci o nome completo. É, tá, tá no celular, o celular tá aí, né? É, vocês for, se vocês forem lá no. Eu, eu vou, eu vou pôr lá no Facebook, no Instagram, direitinho o título, mas é uma meditação que é. Não é uma meditação de ficar, tá aí a Sueli também, ou o Messi. Não é uma meditação de você ficar, ah, agora eu vou limpar a mente, vou limpar. Não, você não vai limpar a mente nada, você vai ficar com mais coisa na mente. Sabe por que? Você não vai ter tempo de limpar a mente. Você vai ter o tempo aqui, hábil, de usar a consciência mental. Você vai aprender a fazer isso. Você vai... Nos exercícios e durante a palestra você, da vivência, né? vocês vão começar a sacar aquilo que mais te incomoda e que te incomoda há anos, que é o que o teu espírito quer resgatar e como você se libertar das amarras que estão naquilo. E só você sabe. Não dá para eu saber o que é teu. Você que sabe. Então nós vamos fazer exercícios que vão abrir os seus horizontes nisso. Vai resolver no dia aqui? Não. Vai ajudar a você questionar e resolver. E vamos encerrar vibrando na energia fria. Vibracional. vibracional curadora. curadora. Nessa frequência de luz. Então, caso vocês queiram mais... É só se inscreverem a partir de amanhã para o dia 14 de março, das 15h às 17h30, 18h, estarem comigo. O preço é super razoável. Posso até falar, né, Vladimir? É R$ 80,00, gente. E a inscrição precisa ser antecipada. Tá bom? Aguardo por vocês. Eu vou aguardar. E lembre-se que amanhã... Às 15 horas, das 15 às 16 eu estou ao vivo na Rádio, na Rádio Vibe Mundial para conversar mais com vocês. Por hora é só, estamos todos um pouquinho cansados, né? Hoje eu atendi o dia inteiro. Quero a Tereza de volta aqui, viu? Tereza, ela já saiu, mas ela deve estar no um pedaço. Ela vai ouvir. Ela precisa vir para atender, né, Vladimir, Sim, como você está atendendo, que tem uma energia muito legal. E estamos, vamos estar sempre unidos, em breve de uma maneira mais, co, mais coesa, numa, numa conduta muito mais vibratória, muito melhor a cada dia. E o planeta está passando por um momento de transição muito forte. Vamos cuidar mais de nós. Porque senão, gente, não vai ter outra oportunidade. Aproveitem que esta é a decisiva e a derradeira, tá bom? Um no beijo todo. Seu celular. Ah, o número do celular. Ah, eu tô no YouTube, tô no Instagram. Tô... Gente, o celular. Curtir, compartilhar. É... Curtir, compartilhar, escrever, apertar o sininho. Sim, tudo tem direito. gente Tudo que vocês têm direito. Tá bom? Por favor, compartilhem. É Comente. tão bom. Comentem, compartilhem. Tudo isso faz parte. Tá? Vamos estar assim, abrindo Não Pode falar, o Vladimir. O número do celular. O número do celular. O meu o celular, eu tô em Santana, viu? Aqui bem pertinho do metrô. O número do celular é 11, né? Para aquele de São Paulo. O código diário área: o 99675. 5250, 99675 5250. Um beijo grande para todos, sempre na paz, luz e harmonia. Gratidão.